Existem, basicamente, duas filosofias de vida. Existe a filosofia da guerra, a vida é uma luta. Todo mundo conhece alguém assim, né? A vida é uma guerra, a vida é uma luta. Você acha que a vida é esse castelo cor-de-rosa? Não, a vida é dura. Você não passou pelo que eu passei. Só que você tem uma opinião diferente da vida. Pra você, a vida não é essa guerra. Pra você, a vida é bacana. Então, pra você, a vida pode ser um mar de oportunidades. Aquilo que você acha sobre o que é a vida, define o teu padrão de decisões. Se você acha que a vida é uma luta, você vai desconfiar das pessoas, eles querem passar a perna, existe sempre uma segunda intenção, se você acha que a vida é um jogo, você tá sempre apostando, você não tem estratégia, é um jogo, você tá apostando, se você acha que a vida é um mar de oportunidades, você tá sempre se abrindo para conhecer pessoas novas, para entrar em novas oportunidades, que a vida é um mar de oportunidades, a vida é incrível, quando você tem uma estratégia clara, essa estratégia vem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 para onde você quer chegar se você já patinou demais na vida talvez você tenha maestria emocional legal você lida bem com isso mas a tua maestria estratégica tá péssima se você sobe que nem um foguete bate lá no teto e volta sobe que nem um foguete bate lá no teto e volta sua estratégia é boa mas a sua maestria de lidar com o sucesso de lidar com as emoções de lidar com equipes é péssima quando você ajusta essas duas você sobe e sobe para nunca mais voltar